Fala seus doideira, tudo bem com vocês cara? Espero que todos estejam muito bem E hoje eu quero falar pra você cara, da coisa que mais me impressiona na minha vida, no mundo inteiro Que me impressiona assim desde que eu sou criança E isso nunca mudou em mim, porque é algo que realmente faz diferença na minha vida E eu queria mostrar pra você o que que é, então eu tenho aqui uma pinça cara E eu vou mostrar pra você mano, tipo assim ó Você tá ligado? O que, que é isso aqui, velho? Olha com atenção, mano. Isso aqui, maluco, é uma semente de melão. Aquela fruta, melão, melão. Isso aqui, ó. Hã? Isso aqui. Então, o que, que me impressiona, cara, de verdade? Me impressiona o seguinte, mano. Você pega um bagulhinho desse aqui, tá ligado? Uma sementinha dessa aqui. Aí você pega isso aqui e joga na terra, velho. Joga na terra e coloca um pouco de água, saca? Passa um tempo, essa sementinha ela vai brotar, né? Um brotinho, tipo assim, ó, um broto para né? Aí esse broto começa a se desenvolver, a criar raízes pra baixo, começa a crescer e tal, vai se ampliando, ampliando. Aí ele, ele dá o, as flores, né? E depois ele gera o fruto. Então nosso um desse tamanhozinho, ela vai passando um mês, dois meses o melão vai crescendo, crescendo e se torna um mega do melão prontinho para você comer, cheio de nutrientes e extremamente saboroso, cara. Aí outra coisa que me impressiona também, mano, que eu quero perguntar para você, né? Porque tipo você, assim, você vai, você sabe, né? Eu não sei. A coisa que me impressiona é, é o seguinte, cara. Deixa eu cortar aqui pra mostrar pra você Tipo isso daqui, ó Como que é possível, certo? Como é que é possível Uma sementinha dessa aqui Esse bagulhinho aqui, tá vendo? Esse bagulhinho Como é que é possível se transformar Num bagulho desse aqui, entendeu? E aí, velho Você pega esse bagulho aqui, mano Você é um pedaço de melão E você come hum mano o bagulho é doce velho como é que pode mano como é que pode olha que sabor delicioso mano puta que delícia cara Ele é, é molhadinho tá ligado tipo parece que tem uma água com açúcar aqui dentro hum hum nossa olha mano parece mel tá ligado Aí velho, que eu fico pensando é o seguinte, o maluco chega, pega toneladas de toneladas de veneno, né? Agrotóxico, vai lá e borrifa em cima do melão. Milhares de toneladas, porque são milhares de quilômetros de plantação, né? E a maioria desses agrotóxicos estão proibidos no mundo todo. Mas o Brasil. É um dos poucos países do mundo em que o agrotóxico é permitido na plantação. É esses que são proibidos, né, são permitidos aqui na plantação. Mas mesmo assim, a terra é tão boa, tão boa, aqui no Brasil, que ela consegue, eu acho que, filtrar uma parte desses agrotóxicos, né, pra poder produzir uma fruta tão maravilhosa igual essa aqui, que é o melão, mano. Que é uma das frutas que eu mais gosto da minha vida. Não é que eu mais gosto, mas é uma das que eu mais gosto. Olha que delícia que é isso, aqui. Hum? Hum. Cara, esse peixe deve ser perfeito, mano. Como é que é possível, né? Fora isso, tem uma outra. É uma maçã. Ah, dá Vou dar um exemplo pra você. Outro exemplo. Tá vendo isso aqui, mano? É a semente de uma maçã. Se joga na terra, hum? aí vai virar uma árvore lutada de maçã, forrada de maçã macieira, mano. Aí o maluco vai lá, pega a maçã, tá ligado? Mergulha a maçã parafina, pra ela ficar brilhando por fora. Aí você vai lá, compra a maçã, achando que ela, nossa, acabou de ser colhida, né? Mas não. eu vou colher da mó cara. Mas a natureza é tão competente, né? E tão responsável, que ela consegue preservar a fruta ainda por um tempo, mesmo o homem querendo enganar o um outro homem para poder obter lucro só isso e a natureza consegue ser mais inteligente mais esperta ainda entendeu? não sei como né cara mas eu sei que é muito bom também como é que é possível uma, um bagulhinho desse tamanhozinho, uma sementinha dessa aqui virar uma fruta uma árvore e dar uma fruta dessa aqui para alimentar a gente manter a gente vivo hum? Eu não como a casca, tá? Porque não, não como a casca da maçã Porque eu estava comendo parafina Hum Mano Olha o sabor da terra Hum Cara, isso é muito gostoso Quem inventou isso, mano? Só pode ser de Deus Não foi outra pessoa, mano Se liga nessa parada, velho Banana Cara isso aqui é muito gostoso, é muito bom, é maravilhoso. Como, como é que é possível, né? Tem uma outra coisa, mano. Isso aqui, ó. Se liga, velho. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Laranja. Olha aqui, ó. Vou, vou mostrar pra você. Tá vendo isso aqui? É o caroço de uma laranja, mano. Saca? Aí, tipo assim, como é que um caroço de uma laranja pode se transformar numa árvore que dá, tipo assim, 300 laranjas, velho, com tantos outros mil sementinhas que você joga na terra lá <risos> e depois ela se transforma em outras árvores e milhões e milhões. Você vê como não, não tem problema de alimento no, no planeta Terra, mano? O problema é que nós é que estamos vivendo errado, mano. Eles de morar na cidade, morar em apartamento, morar em prédio, trabalhar na indústria e então, tal. esquecer de fato quem é você, um animal que mora no planeta Terra igual a todos os outros animais que moram aqui no planeta Terra. E aí você se desconecta da natureza E vai viver de escravo Trabalhando para pessoas que estão usando você Para viverem bem Porque elas se alimentam disso daqui Hã? Hum. Cara, ah, olha É cítrico Hum, muito bom Os caras que se alimentam disso daqui São os mesmos caras porque foram capazes, dou de criar o peixe dilatado, mano, atum e lata. Esse bagulho aqui, ó, por exemplo, vai vencer em 2023. Quando que na natureza tem um produto que vai vencer tantos anos depois? No lugar nenhum. Então, esquece a marca, tá? Esquece a marca disso aqui, porque todos são iguais, porque é o que é o que tem aqui em casa. Então. É, é tudo conservante. Tudo conservante. Você pega tipo assim: ó, leite em caixinha. O cara que, que se alimenta disso daqui, disso daqui, ó, dessa fruta, melão, por exemplo, entendeu? Não, não come leite em caixinha. Entendeu? Ele cria, ele criou o leite em caixinha, mas ele, ele mesmo não toma. Viu? Você acha que o dono da. da da, da, da, da fábrica de cigarro O Felipe Morris ele, ele fuma? Eu acho que não, né? O que que ele fuma? Eu acho que não Você acha que o dono da fábrica de, de Coca-Cola toma Coca-Cola? Eu acho que não Você acha que ele dá Coca-Cola pros filhos dele? Eu acho que não Eu não sei, né? Mas eu acho que não, entendeu? Então... O que a gente precisa fazer? Mudar o nosso conceito de pensamento. Hum? No próximo vídeo, talvez eu apresente para vocês um projeto muito legal, um projeto de amor na terra, um projeto da transformação da consciência humana, uma coisa muito bacana mesmo, que vai ajudar você a viver melhor, cara. Ajudar você a ser uma pessoa feliz a pessoa de bem com a vida, vai te curar da depressão, vai te arrumar um trabalho, entendeu? Vai ser algo que vai fazer a sua vida é, ter sentido, entendeu? Porque hoje milhares de pessoas não têm sentido. Elas estão simplesmente trabalhando e vivendo roboticamente, como se, sabe, forçadamente, na, na esperança de que amanhã ela vai ganhar uma loteria. Mas ela sabe que no fundo ela não vai, porque até ela sabe que no fundo isso aí é meio que... Manipulado o resultado dos jogos, entendeu? Aí você vai poder comer uma saladinha dessa aqui, mano. Se liga no alface, velho. Eu amo alface, mano. Hum. Olha como é crocante, ó. Hum. É? Quem que fez isso, mano? Desculpa, ah, foi a natureza, tá ligado? Aí veio um maluco e cria o peixe em lata, mano. Peixe latado, mentira dilatado, peixe enlatado, tudo enlatado. Sendo que na realidade, hum? Hum, com, com maçã. Verduras com frutas, mano. Como é que você vai. Eu sou é muito bom. Você vai entender, ó. 46 anos, cara. Não liga na minha pele, mano. Tudo bem, tem um pouquinho de olheira. Tá mais um casamento de seringa árabe, ó. Tá é isso, mano. Eu não tenho doença nenhuma. Por quê? O homem é produto daquilo que ele come se você vai no fast food, você vai pegar um, uma comida que acabou de sair lá, feita com óleo, frita no óleo, eu não como óleo, nem fudendo Óleo de, de fritura, sabe? Não. É banho de corpo. Ou se não, se eu não tiver, eu não como, entendeu? Eu prefiro ficar na minha. Hã? Na minha fruta, na minha frutinha. Não tá é muito bom não. Hum. É? Aí. Se você tiver uma refeição assim, você se torna uma pessoa diferente. Uma pessoa que consegue captar as energias do cosmos, entendeu? Consegue enxergar as coisas de um jeito muito diferente. Consegue ficar vendo, até conversando com os espíritos, mano. Isso aqui é que é verdade, porque o seu corpo ele está energeticamente limpo, uma energia pura, uma energia limpa, entendeu? Bom pessoal, então é isso. Você olha e ficou sabendo o que me impressiona na vida, o que me impressiona é. Como que uma sementinha desse tamanho pode se transformar em uma fruta tão deliciosa que nos mantém vivos na terra? Mano? E como que depois a gente vai lá, mata tudo isso daí, passa com o trator em cima, constrói prédios e casas, etc. E ainda joga veneno em cima disso tudo e depois o que sobrar a gente come. Não, tem que ser meio burro, né? Ou não? Bom, fica aí minha pergunta pra você. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, dê um joinha. Compartilhe o vídeo se você quiser ou não. E se você quiser que eu fale do projeto, você escreve aí nos comentários. E se quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, o link está aí embaixo. É só você entrar e esse... pronto, já está lá dentro. Só tem uma maluco lá dentro. E acho que é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.